O tempo passa, as coisas mudam, pessoas vêm e vão Frustração, desilusão, decepção, é a selva de pedra, João. Lindo mais forte, onde fraco e acomodado só se fode Onde desistir parceiro não pode, e pra não ficar pra trás Eu vou ter que fazer o corte Mãe, daqui a um tempo eu tô voltando com os malote Te levar pra Angra, dá dar um rolê de Porsche Gastando dinheiro com a família Fé, prosperidade, paz, amor, sabedoria Eu tô firmão, passando a visão Cantando com o coração Eu sempre soube que eu tinha o dó, minha missão eu sempre soube que eu tinha o dom. Eu tenho o dom É que eu tenho uma missão E eu não posso falhar Sempre com disposição É Deus que vai me guiar Uma dose de um bom som Pra sua alma viajar Um trago de sabedoria Faz sua mente despertar E cada um segue seu caminho Independente das escolhas, saiba que, no final, todos acabam colhendo os frutos das sementes que plantaram O futuro é importante, o passado tão distante, mas agora... <risos> eu vou ter que fazer o corre, mãe daqui a um tempo eu tô voltando com os malote Te levar pra Angra, dá dar um rolê de Porsche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 é que eu tenho uma missão e ninguém vai me parar. De olho em falso amigo que tenta me atrasar. Sempre atento, com os de momento que se diz do movimento não faz uma pelo rap. Eu quero ver quem vai tá lá. Sei que meu brilho é forte, mas ele não te ofuscar. Tô te vendo aqui de cima, tá difícil me alcançar. Quem me protege não dorme, sai com a inveja pra lá. Faz seu corre, esquece a sorte que sua hora vai chegar. Se tem um objetivo, traça o plano e mantém. Aproveite as coisas boas que a vida contém. Deposite sua energia em coisas que te deixam bem. Faça sua oração, agradeça e diga amém. Cuidado com o que deseja, é certo que um dia bem. Com as ilusões as pessoas mentem Problemas enfrentem, sobre essa dissertem Esqueça a insegurança importante que tentem É isso aí RNZ Produções Rap São Bentense Tamo junto